esses eventos o, o teu a né ele faz eventos regulares são chamadas churrascadas né é, exato é a churrascada é um evento que a gente faz eu tenho outros sócios na churrascada e é um evento que a gente começou a fazer é, para apaixonados por carne nós somos apaixonados por carne então é um evento de de apaixonados para apaixonados por carne né é, eu e meus amigos sempre fomos é, é, churrasqueiros, sempre ficamos ali na, na grelha, sofrendo no calor, enquanto o pessoal se divertindo. É, e a churrascada é exatamente esse. Quem mais se diverte na churrascada é quem está preparando a carne, está preparando com o maior prazer, porque quem é churrasqueiro é, gosta de servir gosta de ver o prazer dos outros comendo aquela carne, gosta de ver as pessoas se deliciando, não, é, é, não tem outro sentido. Então, fazer a churrascada, acho que é o, a grande sacada da churrascada é que quem faz, quem participa é apaixonado, se diverte mais do que os próprios clientes. Né? E é, é muito interessante porque a churrascada é um evento que demora, dura 10 horas, então é 10 horas em frente ao fogo, cansado, suado, é, muito, muita gente assim Eu brinco como uma maratona Como um triátil, né Chega no final você sofre Chega no final você fica com a sensação de dever cumprido E fica com vontade de quero mais Então a churrascada é só para quem é apaixonado Só para quem gosta realmente E é uma forma da gente mostrar Que o churrasco é muito mais daquilo que a gente está acostumado O churrasco é, é mundial, é internacional O mundo inteiro faz churrasco Existe o churrasco peruano, americano Brasileiro, gaúcho Coreano E o que está fazendo é tentando é, compartilhar e mostrar e trazer gringos, trazer gente de fora do Brasil para a gente diver, de, é, dividir esse conhecimento churrasco, churrasco. Né? Aqui no próprio Brasil a gente tem o churrasco gaúcho, o churrasco paulista, o sul-mato-grossense, o nordestino, então acho que essa é a grande beleza que a gente tenta tá com a churrascada é, é, é, é aproximar, é reunir a família. É, é, a churrascada é um evento tão interessante que vai desde criança, é super bem-vinda, é criança até 12 anos não pago pessoas mais velhas, de 80, 80 e poucos anos lá sentado na mesa com todo mundo comendo churrasco eu acho que essa é a grande a grande beleza do churrasco mais uma vez não é só sentar e comer a carne o churrasco é sentar dividir compartilhar vivenciar um momento importante né antigamente era o um momento onde sentava em volta da fogueira né para compartilhar histórias para passar conhecimento de geração para geração então eu tenho certeza que o churrasco é algo é, é antropológico, né? É ancestral, algo que mexe com a gente, está escrito no nosso DNA. E para a gente, o churrasco tem muito a ver com respeito ao animal, com respeito à comida, né? É, é, é... Então a gente fica muito feliz que é o momento que o Brasil está vivendo de valorização do churrasco, valorização do churrasqueiro, valorização do açougueiro, né? Afinal de né? Por exemplo, eu estou aqui te dando uma entrevista é porque hoje em dia as pessoas estão prestando atenção é, de uma maneira diferente. E, e acho que o Brasil todo é, só tende a ganhar com isso e mais ainda os apaixonados por carne que cada vez vão comer carnes melhores e comer carne de alta qualidade é inexplicável Muito bom. Rogério, bem-vindo ao Sul, volte mais vezes. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui, os gaúchos são é, especialistas, tem uma longa tradição em carne de qualidade é, Para mim é, uma, é muito importante visitar a Expo Inter o tamanho da feira é algo in inacreditável, né? É, é mais, mais do que isso é importante ver a paixão que o gaúcho tem quando ele fala do, do que está criando, do gado, do passo nativo, enfim, isso é, acho que é disso que o Brasil precisa, de gente que valoriza, gente que acredita, que faz um trabalho de, de verdade e para mim é uma honra estar aqui com vocês, estou é, muito feliz, é meu segundo ano aqui na Expo Inter, espero que os próximos anos com certeza estarei aqui e, e, e, e vendo cada vez mais carne de qualidade sendo espalhado pelo o Brasil inteiro. Legal, valeu. Obrigado. Viu? Obrigado